Salve galera! Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse pequeno grande aí. Recebi recentemente o Five Ray M40 para poder testar e falar pra um pouquinho para vocês da qualidade desse produto que a Zion lançou, que realmente é surpreendente. Já vamos começar pelo tamanho, né? Cabe na palma da mão. É o tamanho de um celular, né? E realmente até lembra um pouco, né? Se for parar para olhar, parece um celularzinho, né? E eu, quando recebi, falei, pô, 40 watts, olhei desse tamanho e falei, será? de fato é surpreendente esse equipamento né e primeiras impressões a gente repara que aqui atrás ele tem uma ventoinha um cooler gigante né para poder resfriar ele e nas laterais todas dele tem saídas de ar para que ele não superaqueça você possa usar com tranquilidade né a frente dele aqui bem legal os botões de ligar e desligar controle de temperatura e quando eu peguei ele na mão, eu falei assim, pô, recarregar é onde que carrega esse troço? Eu fiquei me perguntando, eu falei, pô, onde que entra o carregador aqui? Né? Eu vi aqui uma entrada de tripé, eu falei, pô, eu provavelmente vou ter que usar ele como uma head mas não, eu mexi aqui e eu descobri que isso aqui é móvel. Quando você abre aqui, já fica disponível uma porta USB-C, para você poder recarregar ele, e eu achei muito interessante esse movimento dele. Porque aqui você coloca o tripé, na hora que ele estiver com o tripé que você tem como angular ele da forma que você achar necessário. Ou seja, dispensando a utilização de uma ball head, por exemplo. Você pode colocar ele direto no seu tripé e você angula ele por aqui. E você também pode, tranquilamente, usar isso aqui de suporte para uma mesa. Que eu achei muito legal também. que a gente não encontra isso nos outros, nos outros iluminadores. Né? Normalmente você tem que sempre colocar um tripé, algum acessório. Então você pode, tranquilamente, colocar ele numa mesa, fazer... Angulação com ele, né? Tranquilo. E aqui os botões que você consegue manusear ele. Temos o botão de controle de temperatura, né? De girar. E aqui temos o botão liga e desliga que ele vai dimerizando, né? Vai aumentando e diminuindo a potência. E ele tem um cliquezinho aqui que você consegue identificar quando ele tá ligado ou não. Não sei se você consegue ouvir daí. Ó. Ó. Aí você gira ele aqui um pouquinho, você já está com o LED em potência. Eu vou colocar ele aqui numa potência. Mas olha só pra vocês verem a pegada. Olha isso. Qualidade é fantástica. A iluminação disso é maravilhosa. Para vocês terem ideia, eu estou utilizando outros iluminadores aqui de potência muito superior a ele. Eu tenho um de 100 watts na minha frente, um de 60 aqui do meu lado. Eu estou com esse aqui de 40 e ele está combatendo tranquilamente. O outro, controle de temperatura de cor. Então aqui eu estou, né? esquento minha imagem, minha iluminação, esfrio e esquento. Então realmente um produto de uma qualidade surpreendente né podem adquirir sem medo e se porventura vocês tiverem interesse e a gente que vou colocar ele aqui já para fazer uma luzinha de recorte aqui comigo aqui ó tá bacana se você tiver interesse de adquirir um produto como esse a loja World está tá fazendo o um lançamento oficial né da Zion e do 5ray M40 melhor preço do mercado a maior loja de equipamentos audiovisual do Brasil então em algum lugar dessa página aqui com certeza tem o site e as redes sociais para você clicar e já ser direcionado diretamente para conversar com algum da, das pessoas da equipe da loja Worldview, né? E realmente é um equipamento que vocês não vão se arrepender. De fato ele entrega muito mais do que você pode imaginar. Tá bom? E é isso pessoal, gostei demais. Com certeza vai me acompanhar em diversos trabalhos, em diversas atividades que eu tiver aí ao ar livre, porque ele também é recarregável. Tem uma bateria com uma durabilidade muito boa, muito legal. né? E é isso. Então pessoal, até a próxima, até o próximo lançamento, até o próximo equipamento, um forte abraço e me acompanhe nas redes sociais, marcodanilofoto.pro, foto com PH. Segue lá, acompanhe meu trabalho também e é isso.